Ai, ai, E aí? <risos> e aí, tranca? Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo bem também. Tá muito, muito bem? Agora, na sua presença ilustre, muito, muito bem. Como não está muito, muito bem na minha presença ilustre, né? É, difícil. Ilustríssima presença. <risos> Sim. Magnânima presença, entendeu? <risos> Sim, sei como. Temos que padronizar isso já, né? Uhum. Já é habitual. Bom, <risos> continuemos com nossa narrativa, com o objetivo uhum. de, filosoficamente, acrescentar dados à ótica filosófica do trabalho e a ótica pessoal de quem busca esses dados, de quem busca esse melhor entendimento dos seres, da subjetividade, do contexto, e, com isso, inevitavelmente, de si mesmo. Compreender a padronização para... Estender, presumir, perceber, conceber a compatibilidade das coisas. Ter segurança, qualidade, uh, padrões para quantificar, qualificar e facilitar. Personalizações. comodizações e estandardizações. Ah. <risos> deixar tudo estandard, deixar tudo original, sabe? Mas o ah, que sim. saber uhum. é... Como deixar original se a gente não sabe o que é natural? Uhum. Como deixar tudo bom se a gente não sabe de forma uh, estrutural do que é bom como que a gente vai dar essa um, esse valor né como que Sim. a gente vai dar esse valor estrutural para as coisas como a gente vai atribuir essas comodizações. Né? Né? Commodities, né? Vem de commodities. Uhum. É, o trouxa, inteligente, o trouxa. Como que a gente vai dar qualidade? Né? Como que a gente vai conseguir estabelecer padrões de funcionamento sem variáveis? Né? Como a gente vai conseguir trazer uma repetibilidade? Para as coisas, né? É, como? Né? Tem outro nome bonito, nome difícil. Quer saber? Quer aprender um claro. nome novo? Claro. Interoperabilidade. Interoperabilidade. Interoperabilidade. Sabe o que é isso? Não, isso não é a característica que o produto tem em um sistema. Nesse caso, a característica de um ser e seu é ofício, no nosso nossa metáfora em sistemas pessoais, cujas suas interfaces, suas características, são totalmente compreendidas para funcionalizar e funcionar com outros seres ou produtos ou sistemas. No presente ou no futuro. Nesse caso, no prospecto. E esse sistema de presente ou no futuro tem uma melhor implementação ou acesso. Sem qualquer restrição. No sentido de restrição por ignorância, sabe? Uhum, sim. Não deixando um problema de cooperação ou coordenação. Desfuncionalizar esta padronização e busca criar equilíbrio estrutural, familiaridade universal e definições naturais para conceitos baseando-se em conforto, em maturidade, serenidade, saciedade e equilíbrio. Sabe onde está o nosso maior desafio? Oh, como eu vou chamar você? Como eu te chamei da outra vez? Não me Ué, lembro. Não, não teve outra vez. É a primeira vez que você conversa comigo para o canal? Para o canal, é. Ei, parabéns para mim, né? Estou oh, trazendo gente nova aqui. <risos> Achou pra que ia convidados. ganhar meus parabéns, né? Não. Achou, achou, né? Achou, Eu tô brincando. Parabéns pra você. Que é estranho, se eu tô aqui é por sua causa. Não, parabéns pra você que teve a honra <risos> da minha presença, né? Sim, com Porra, certeza. Você, você não, não, não, parece que você não me conhece, né? É de fato um mérito muito, muito honroso, né? Sim, com certeza. Mas, Dando, dando essa, essa, esse passo, a gente se depara com o desafio da personalização dessas estandardizações. Uhum. Porque os detalhes convencionais são convencionados, mas eles não são respeitados, porque a personalização problematiza a organização desses interesses. E não há uma padronização que eu tenho como objetivo maximizar a compatibilidade, porque não há uma transparência entre a objetividade dos reais interesses em um objetivo comum. Quando há uma transparência dos reais interesses, nós temos a dinâmica democrática de um ambiente que saúda esses interesses e respeita esses interesses. Você já viu o dois namoradinhos jovens? Uhum. Será que você já viu? <risos> não sei, não sei, não sei. Aquela mocinha, ou o mocinho, não importa, que acha que o outro sabe o que ele pensa. Uhum. E fica puta ou puto quando o outro faz o que ele não quer. Uhum. Mas não diz. Não. <risos> não fala o que quer. Mas o outro tem que saber. Uhum. Isso aí é um problema social. Né? Sim. Mas o ser que quer que o outro saiba o que ele quer, não vê como um problema. Não? Não, acha que o problema é o outro. Ah, sim. Aham. Uhum. Porque não, é um há um, não há um estado natural que presume entendimento mútuo para, partir deste entendimento, ter uma compreensão sobre divergências. Não há um consenso que, gera diverg... que dá espaço à divergência que caminha para o consenso novamente. A divergência é o primeiro foco. Uhum. Quando, na verdade o consenso gera esse estado natural. Esse estado inicial, esse estado original. Qual é o estado original? É o início do namoro. No início do namoro, tudo é love, né? Uhum. Tudo é maravilhoso. É igual viver comigo, né? Oh. Tudo é maravilhoso, tudo dá certo. <risos> o tempo todo. O tempo inteiro. Uhum. Mas poucos têm essa honra, né? Sim. Mas, né? Mais, mais, mais. <risos> Os outros não são assim. E não há esse estado standard. Não há esse estado inicial. Não há esse estado original. Uhum. Não há esse estado que origina da compreensão e interesse mútuo de ser feliz. Porém, isso, esse estado inicial se perde, dando origem ao problema como estado inicial. Parte-se do problema para buscar solução. Então, ambos estão sempre buscando soluções, atingem essas soluções, tá? ambos têm interesse de viver bem. Uhum. A solução se torna um estado extremamente breve, sem consistência. E todas as decisões que sustentam essas soluções é, São derivadas de um ponto inicial problema Problemático, matemática de problema E elas, as soluções acabam E a pessoa volta para o estado inicial problema Insatisfação Uhum. Isso corrói todas as relações, todos os sistemas pessoais. Então a dica aqui é: enfia o dedo e cheira. Não, é outra dica. Perdão. <risos> <risos> você já achou que ia ser aquela dica, né? Sensacional. Sim. Mas ela, ela, ela existe, né? Uh, depois que você enfiar o dedo e cheirar, você vai ter um reset. Ah, não, desculpe. Voltando para é outro assunto. Estou é. ah, <risos> ensinando as pessoas a evoluírem rápido, né? Não, é, pra, é. é devagarzinho. Oh. Só dá o reboot. <risos> dá o reboot, você dá o reboot e funciona tudo. O negócio. Oh, o sistema é. reinicia, supipa, até atualiza o software. É. <risos> para você ter uma vida plena, serena, é importante ter o estado inicial. Esse estado inicial é mutável. Mas é um estado inicial de comum acordo. É uma convenção. Essas convenções são importantes em qualquer área da dinâmica de interação. Uhum. E aí a gente entra nesse, nesse palavrão né, da interoperabilidade. Uhum, sim. Que é a presunção dessas interfaces totalmente compreendidas nos aspectos estabelecidos? Ah, mas eu não me compreendo totalmente, né? Não precisa, mas é importante você ter um interesse transparente. Ah, mas eu não sei ver isso. O seu foco inicial é esse: sabe o que você quer, porque isso é fundamental para você saber se socializar e interagir com o coleguinha e, principalmente, interagir com você. Uhum, verdade. Do contrário, tudo será problema, pois o, será, o problema será o início e o fim. O meio será apenas uma amortização desse problema. Se o início é consensual, é compreendido os problemas não vão deixar de existir, porque são convites à análise e desenvolvimento. Problemas todos são solucionáveis, mas você vai ter um ponto de partida sempre estável. Um exemplo bom é quando você está viajando. Por acaso você já viajou? Polenguinha, já achei seu nome. <risos> já. Na viagem você faz paradas, não é? Sim. Você faz paradas para comer seu polenguinho. Uhum. E nessa parada, para comer seu polenguinho, polenguinha, você não vai parar em qualquer lugar. Não. Boca de fumo, bueiro de beira de estrada, não é bem o lugar que você quer parar, né? Não. Você prefere parar no frango assado que não tem frango assado, não é? <risos> que é um lugar mais vistoso, bonito. Chique, é. aparentemente limpo. Uhum. É a mesma coisa. Entre um frango assado e outro, tem os botequinhos de beira de estrada. Uhum. O que eu estou ensinando aqui é você parar sempre em locais bons. Se você tem um problema, ah, esse problema. Um... Ele, ele é muito ruim, tá difícil, o sistema tá, tá foda. E eu quero viver melhor. Tá certo, então, o problema vai acabar. E você vai curtir a fase boa. O problema acaba, a coisa fica boa, não é? Aí você vai curtir a fase boa. Aí vai surgir outro problema, você vai se empenhar. Uhum. Mas as pessoas vivem ao contrário. Sim. As pessoas ficam só no problema. Vivendo o problema, de segunda a sexta, no trabalho. Uhum. Querendo aí, viver pessoais. o sábado e o domingo. É, e aí os pessoais no sábado e no domingo. <risos> e os problemas pessoais. O problema vai existir, mas é onde você está parado olhando. Uhum. Imagina que dá um formigueiro no teu quarto. Uhum. E você, isso é um problema, né? É. Que bom. Já temos uma convenção. Você vai olhar para ele para buscar uma solução, não é? Sim. Você prefere sentar na tua cama ou em cima dele para pensar? <risos> em cima da minha cama. Pois é. É uma. uma, uma, uma... Como é que eu posso dizer? É uma estratégia. Uhum. É como eu estou, como eu estou propondo. Uhum. É o que eu estou dizendo. É sistematizar é. e alinhar os pontos de partida e pontos de análise. Se posicionar de um lugar bom, mesmo que seja fictício, tá? uhum. para olhar para o problema. Com isso, a dinâmica de sistemas pessoais tem uma melhor compatibilidade para funcionalizar uh, de forma autônoma, com autonomia, qualidades, padronizações, sensações e vivências boas. Porque tem gente que não consegue nem falar o que é bom. Não é verdade, Paulinguinho? É verdade, Tranca. A pessoa vive tanto na merda que se habitua a merda. Uhum. E vira uma merda. Sim. É verdade. Prazer, eu sou merda. <risos> hum, tranca, eu fiquei com uma dúvida é porque no caso dos, dos dois dos exemplos que você trouxe o é, o ser está em interação com algo é, é sempre algo mas e ele com ele mesmo aí também ele se torna algo sim mas ele consegue o ser consegue fazer esse é, movimento de problema porque eu fico pensando nos seres que se problematizam. Pois é, esse é, esse é, esse é o, o trivo, né? Uhum. Eu não sou o problema. É. Eu olho o problema. <risos> é. Eu olho, eu olho versões e visões. Uhum. Aí vira um arrumador, né? Igual o menino estava falando aí mais cedo. É, um arrumador. Uhum. Não, legal. É... Porque tendo alinhado esses pontos. É, iniciais que você chamou de é, comuns acordos ou consensos, você também tira a repressão do ser, porque nesse ponto inicial o ser está de boas. Então Sim. ele está tá ciente dos padrões, dos limites, é, é, é quase um alinhamento de expectativas. né? Isso. E é um alinhamento de expectativas próprias, com suas propriedades, suas características, suas versões e visões. Uhum. Ah, legal. Para mim, eu acho que só é, eu fico pensando nos seres que se problematizam e falar para eles que eles não são um problema por ter um ambiente que que possibilita essa problematização do ser, sabe? É para isso é importante a inclusão, a aceitação, assimilação, acolhimento e contraste para proteção. Em ambientação e um novo padrão. São um processo, uma jornada, mais longa. Esse áudio tem o objetivo de ensinar pessoas que estão saindo da independência e indo já em direção ao pensamento estratégico. Show. Gostou? Gostei, muito bom. Foda, velho. Foda, foda. <risos> Então é isso. Tá bom. Gratidão, tranca. Beijo na bunda, limpe a bunda, porque é o, o Exu gosta de bunda limpa. Pode deixar. Não de contras, o chakra base sujo é ruim para todos os outros chakras. <risos> tá bom. Eu Paz. Paz, tranca, gratidão.